Olá, pinguins, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, já chegou no título perguntando. Como assim? Tambores voltou? É, você não está vendo o título errado. É isso mesmo, Tambores está de volta, meus amigos. Porém, eu tenho que dar explicação para muitas pessoas que não conhecem a história dos tambores aqui nesse canal. E por isso que eu estou anunciando ele aqui também, não só no canal da Install Games, né? onde está vindo o vídeo também. Nós vamos lá, vamos explicar rapidamente. Tambores é, muito tempo atrás teve alguns vídeos falando... Não, não falavam nada, eles eram apenas um pequeno jogo no YouTube. É, quem se lembra daquela época do YouTube onde tinha as anotações do YouTube? Então, ele utilizava dessas anotações para criar um jogo completamente novo, vamos dizer assim, é, que era Tambores. e Teve muita gente que gostou naquela época, por mais do que pareça. Teve algumas pessoas que jogaram, né, entre aspas, assim. E era um game no YouTube, e, enfim. E ele parou, ele estava no desenvolvimento parado. E ele foi feito por volta de 2011 para 2012. O link vai estar aí na descrição, caso você queira jogar a versão clássica. Ela não está disponível. É, eu já aviso que minha voz era horrível. <risos> eu não tinha tudo não tinha nada. Era um desenho feito no Paint, enfim. Era uma coisa terrível. E eu resolvi voltar com esse projeto. E agora de uma forma completamente nova. Agora ele é um jogo plataforma a mundo aberto, feito na Unity 2D. Pois é, olha só como as coisas já evoluíram. E ele está oficialmente de volta, né? Porque, enfim, como eu acabei de falar, ele tinha parado o desenvolvimento desde 2012. E agora ele está de volta para quem quiser jogar, bem, ainda não está disponível a nova versão. Eles estavam iniciando o desenvolvimento. Mas o que vocês vão ver agora foi a apresentação oficial do jogo no evento Bring It 13, tá? onde as pessoas puderam jogar. Ele foi aqui em Brasília, Distrito Federal. E é isso. Aproveitem a apresentação. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de ser felizes sempre. deixa o like e compartilhe para os amigos. E até o próximo vídeo. <risos> bem, bem. É, é... Obrigado por estarem aqui, né? todas as pessoas que vieram jogar Obviamente Quem não jogou ainda, eu recomendo que jogue também tá legal O é um jogo também aqui Tá nessa direção 90 tá graus aqui, de boa. É... É um jogo novo da Install Né? É... Fazia tempo que eu não mostrava um jogo novo, ou melhor, eu nunca mostrei um jogo novo. O é... Vidas 5 está vindo aí, com toda certeza. Já tentando coisa lá na brink, eu já estou mostrando algumas prints bem legais. A galera está gostando de certa forma. Tem muita coisa para estudar em relação ao desenho. Mas por agora nós temos um novo jogo da install, Tambores, o jogo. Né? Muita gente me perguntou sobre, ah, como é que você criou esse jogo, esse jogo chamado aí tambores. Tambores, é, assim como Vidas, foi criado quando eu era uma criança que não tinha nada para fazer com aquele bando de tambor ali e resolveu ficar brincando ali no sofá como eu gostava de games, era isso que passava na cabeça dele. <risos> e aí eu resolvi reproduzir isso dentro do jogo que está sendo que vocês estão vendo aí. É, o jogo vai se passar num outro planeta, né? o planeta tambor, e vai ter várias histórias, etc. O jogo vai ser um jogo de exploração. E eu espero que todos gostem. Ele está começando o desenvolvimento agora. O som está batendo o tamborzinho agora de goaça. Ah, coisas... <risos> é. E é isso. Obrigado, desde sempre. E até a próxima.